Olá, estou gravando esse vídeo aqui para você, profissional da Química, que atua em diferentes áreas do conhecimento da área da Química e deseja participar do Conselho Regional de Química. As câmaras técnicas, elas são cada uma de uma área do conhecimento e você, profissional, pode participar, discutir e contribuir com as decisões da plenária aqui do, teu, do seu CRQ. Então, até o dia 14 de fevereiro, você pode se inscrever no nosso site, escolhendo lá no edital, vendo a sua melhor área de atuação inscreva e venha participar e contribuir com o Conselho Regional de Química.